O que nos traz aqui, já nos traz cá desde 2018, tem a ver com o cumprimento da lei, nomeadamente as leis do orçamento. Sim. De 2018 e seguintes, que termina para a administração pública e para os enfermeiros o reposicionamento remuneratório em função dos pontos da avaliação de desempenho. Esta matéria, a nível da IRS Lisboa e Valtejo, sempre andou muito lenta e depois, com a, com a luta que fizemos a nível nacional em novembro, com quatro dias de greve, foi publicado um decreto-lei e umas orientações que ajudava a agilizar este processo. O que até à data não aconteceu nesta IRS e lamentamos. Lamentavelmente não entendemos porquê, a IRS dos Boivaldo Teja é uma das seis instituições do país que ainda não reuniu com o CEP. Nós, em 30 de novembro, depois de saírem os diplomas, enviámos a todas as instituições do país uma fundamentação jurídica baseada na decisão do Tribunal Central Administrativo do Norte e um pedido de reunião. Não houve resposta, reiterámos esse pedido em 22 de dezembro e continuamos sem resposta, continuamos sem reunião. Aquilo que pretendemos no imediato é saber por que razão a IRS ainda não reuniu, ainda não, teve, não tivemos a oportunidade de apresentar esses os problemas que vamos ouvindo dos colegas, portanto é necessário que efetivamente a IRS reúne e resolva esses problemas. Depois desta, desta concentração vamos entregar uma moção reivindicativa, naturalmente não é hoje que pretendemos reunir, queremos ter um dia uh, agendado para essa reunião e esperemos trazer já esse dia agendado desse contacto que esperamos ter daqui a pouco.